Fellow warriors, I ask you Should my campaign come to an end? There's way more to avenge Fifteen million souls Living in this realm without much hope Not too long ago This kingdom was a golden state of hope Fala, rapaziada! Ailton Neto aqui. Voltamos para nossa sexta-feira musical, beleza? E, galera, a música Sempre em Frente já é um sucesso. Atingimos em números oficiais, juntando todas as redes sociais, mais de 10 mil reproduções na música, beleza? Então, galera, muito obrigado aí pela força, pelo compartilhamento, por apreciar a minha música, que é nossa música, na verdade. Cantem aí, espalhem, se inspirem. Certo? E tamo junto, muito obrigado mesmo por essa receptividade, beleza? E agora estamos de volta à nossa sexta-feira musical aqui no canal, sempre com covers, tá certo? Tamo junto, muito obrigado e continuem escutando e compartilhando a música sempre em frente. Falou? Tamo junto! E eu gostaria de deixar aqui ao final do vídeo, como sempre, o agradecimento especial aos patrons. Galera, para vocês que ainda não sabem o que é o Patreon, o Patreon é um site de financiamento coletivo recorrente para suporte aos artistas, beleza? E eu estou lá já tem um tempo e temos um time aí de aproximadamente 15 Patrons, beleza? A quem eu devo muita gratidão porque serve como aceleradores para o conteúdo aqui do canal, beleza? Sem vocês, com certeza eu demoraria muito mais tempo para fazer o que eu estou conseguindo fazer aqui, beleza? Então, muito obrigado. E para você que está considerando se tornar um Patreon, por favor, assine lá o Patreon, porque me ajuda muito, beleza? Então, é isso, rapaziada. Mais uma sexta-feira musical para gente. Aí o Tão vai ficando por aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Continuem escutando sempre em frente. E tamo junto. Falou.